Galera, ontem durante o Capcom Spotlight que nós fizemos transmissão aqui inclusive, se você for na aba ao vivo aí do canal, vai estar tá a transmissão completa, demo de Resident Evil 4 e tudo mais, eles nos pegaram de surpresa com novidades de Street Fighter 6 pois eles não tinham avisado que o jogo estaria presente nas divulgações que eles fizeram, né? e eles trouxeram aí uma nova comentarista, e ao mesmo tempo novos detalhes de gameplay dos personagens novos que foram apresentados recentemente, e também nós podemos ter um vislumbre da tela completa de seleção de personagens, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui e conferir, porque esse jogo delicioso está chegando aí no mês de junho. Saudações delicioso Sou Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, se você está curtindo a nossa cobertura, Deixa o seu likezão, se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa aí o nosso site que é o para poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro aí, se você puder, poder ter acesso a recompensas exclusivas, se você não puder, cara, só deixa um comentário sobre o tema proposto, seu likezão aí, assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, meus amigos, então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela a gente poder começar a conferir aqui esses conteúdos. Aqui, pessoal, eu tô na live do Capcom Spotlight que aconteceu ontem, né, na live completa deles aqui, os 39 minutos, mas num ponto específico onde eles falam sobre Street Fighter 6, a gente pode ver que tem legendas em português e tudo mais, e eu tô nessa tela especificamente aqui, parado nela, né, pois eles mostram todos os estágios, né, que estarão disponíveis aí no jogo final pra gente, incluindo do famoso modo treino, como a gente pode ver aqui no finalzinho, né, e se a gente for um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, ó eles vão mostrar pra gente finalmente a tela de seleção de personagens com todos aqui dispostos pra gente poder ver, porque na beta né, a gente conseguiu ver apenas ali, acho que foram seis personagens que estavam disponíveis, incluindo o nosso querido Ken, e agora a gente pode ver aqui todos os 18 personagens que estarão disponíveis na versão final, incluindo também galera, como a gente pode ver, um bom espaço aqui para inclusão de DLCs que a gente sabe que vai ter né rapaz o tempo de suporte do Street Fighter ele costuma ser mais longo sim se comparado a outros jogos né NetherRealm com seu Mortal Kombat aí e a gente pode esperar no futuro próximo claro após o lançamento do game no dia 2 de junho alguns personagens DLC sendo anunciados incluindo o nosso querido Akuma que eu tenho certeza que muita gente quer ver temos dois espaços aqui de personagens do lado de Luke e Jamie e muitos outros para serem incluídos aqui no lado esquerdo e no lado direito também. Pode ser que mais para frente, à medida que forem adicionando mais personagens, eles mudem essa perspectiva para algo diferente. Mas por enquanto isso aqui tá bastante legal. Mas não para por aí, minha gente, porque nós tivemos também, trocando a minha tela aqui, novos gameplays apresentados aí de Lily, Kemi, Zangief e Marissa. Sim, porque eles apresentaram também o último comentarista que vai fazer parte aí do time de comentaristas do Street Fighter 6, que é a Hikaru Takahashi, e nesse trailerzinho dela aqui, inclusive deixa eu até diminuir um pouquinho a velocidade para a gente poder vislumbrar um pouco melhor os gameplays, eles apresentam sim algumas coisas a mais de gameplay de Kemi e Lili, que são os primeiros aqui, que a gente vai dar uma conferida ó. A gente pode ver ali o Drive Impact acontecendo por parte da Lily, me usando o Perry, Drive Rush ali por parte das duas que acabou acontecendo um Clash. E agora a gente pode ver um combozinho da Kemi utilizando o seu Drive Rush também. Ó. Essa parte eu achei bastante interessante no gameplay, porque a gente sabe que o Drive Impact, depois do segundo hit, ele não tanca mais. Se a gente tomar um terceiro, o Drive Impact é quebrado. E a gente pode ver... E a Lily tem um ataque específico que causam um 3 hits aí, que acabou quebrando um Drive Impact da nossa querida Kemi. A gente tem ali agora um combinho, bem característico ali do t rock que ela investida pra cima também. A Kemi ali, ó, ela tá no Burnout, a gente pode perceber que ela tá com um aspecto mais de cansada, né? A barra de Drive dela até ter acabado, emendou ali um agarrão na personagem também, acabou dando mais um Clash entre as duas ali, ó. Uma investida pra, pra frente ali da Kemi, que foi counterada pela Lilia ali, ó. E por fim, aqui a gente finaliza com o um Super Art nível 1 da nossa querida Kemi. Pra poder fechar essa primeira luta, no caso aí, né? E como não poderia deixar de ser, temos aí Zangief também mostrando um pouco mais das suas habilidades. Contra ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Marissa, rapaz. Que é outra brutamontes do jogo. Então a gente pode ver um duelo de titãs acontecendo. Zangief utilizando aí os seus pilões fazendo aquele pulo neutro de poder sair do golpe da Marissa também, utilizando ali o seu giro Hurricane EX, meu amigo, ó, saiu fora dos agarrões também, acabou fazendo um pulo neutro ali dentro do agarrão EX do Zangief, e agora a gente pode ver alguns combos da Marisa acontecendo também com o Drive Rush, olha essa emenda que ela fez do combo, que muito louco, cara. O Zangief ali tentou um Drive Rush com um golpe, mas foi pego no Super Arte nível 3 da nossa querida Marissa, que, mano, ficou muito legal isso daqui, cara, ó, nesse finalzinho, nesse início aqui no caso do Super Arte dela, a cara do Zangief olhando pra Marisa do tipo assim, meu Deus, ferrou, porque essa Brutamontes agora vai dar na minha cara, olha só esse aqui ficou muito da hora cara muito legal a gente ver um pouquinho mais do gameplay da Marissa também essa emenda que ela deu ele no combo utilizando o Drive Rush rapaz mostra bastante do potencial dela e é uma das personagens que eu quero muito muito jogar na versão final ou se tivermos um beta novo aí ainda para a gente poder conferir né, pra gente poder brincar um pouco mais com o jogo antes do seu lançamento. Então assim minha gente, de novidades que nós tivemos do Street Fighter VI no Capcom Spotlight foi isso né, alguns detalhes a mais de gameplay, um pouco mais de gameplay corrido por assim dizer, de Lily e Kemi e do Zangief também com a Marissa, Espero que mais pra frente porque agora eles vão dar um foco no Resident Evil 4 Que é o grande jogo da Capcom que tá sendo lançado nesse mês de março Mas eu acredito que passando o lançamento do Resident Evil 4 Que vai acontecer muito em breve Eles devem botar, eles devem colocar um foco maior no Street Fighter 6 Trazer mais eventos, quem sabe mostrando mais gameplays desses personagens novos pra gente Que a gente não viu tanto né Só naqueles trailers lá mesmo com cortes meio que meio que programados, scriptados por assim dizer pra a gente ver o potencial do personagem e quem sabe eu torço muito, cara, mas muito mesmo para que eles tragam ainda mais uma beta pra gente. Antes do lançamento, né? Para a gente poder colocar as mãos aí um pouco antes nesses outros personagens que eles trouxeram pra gente que não tivemos a oportunidade nos anteriores, porque nós jogamos apenas com seis. Mas nós temos ali também Dalcy e Blanca que a gente não pôde curtir, que já foram anunciados há muito tempo ali junto com Ken, o Honda também. Aí tem Marissa, JP, Manon, DJ e os três últimos aí, Kemi, Zangief e a nossa querida Lily. Eu não acredito que se vier outro beta aí, eles devam colocar todos de uma vez. Gostaria pra caramba que fosse dessa maneira, mas eu acho, como eu já disse até em vídeos anteriores, que eles vão guardar isso daí, né, alguns desses personagens apenas para versão final mesmo, pra gente poder pegar, conferir ali e tudo mais. Então, por enquanto, meus amigos de novidades Street Fighter 6, é isso, eu gosto sempre de trazer aqui para poder manter os atualizados de tudo que tá rolando. Caso você também não tenha visto, né, o cap com Spotlight, e se você quiser conferir o evento todo, como eu falei lá no início, né, na nossa aba ao vivo aí do canal, tem a cobertura completa lá que a gente fez do Capcom Spotlight, que traz as novidades de Street Fighter 6, entre outros jogos da Capcom também. Beleza, meus amigos? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que, que vocês acharam aí desses novos gameplays, desses novos detalhes que eles apresentaram pra gente, como é que tá o hype de vocês pra Street Fighter 6 também. Eu vou ficando por aqui, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Fuemos, meus amigos!